Você aí já pensou em ganhar dinheiro de forma automatizada com uma inteligência artificial? Você pode estar tá fazendo isso aqui através da Terminal 7, também conhecida como T7. Basicamente, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, você já pode estar tá se cadastrando na plataforma, se você já tiver um cadastro, você pode estar tá fazendo login com e-mail e senha, e se ainda não tiver, aí você clica aqui ó, em criar uma conta. Clicou aqui em criar uma conta? É muito simples, você faz o cadastro colocando um e-mail, coloca o código de convite que eu vou deixar o meu aí embaixo, através do link também você já cai com o código de convite, aí você coloca uma senha e confirma essa senha e lembra a senha depois para fazer login, viu? Depois de feito o cadastro, feito o login na plataforma, você cai direto nessa tela aqui. Essa tela mostra os recursos integrados da plataforma T7. O que que é isso? É as maneiras que você pode estar investindo na plataforma. São quatro maneiras, cada uma tem uma sigla, uma abreviação. Então, decora isso aqui, eu vou mostrar para vocês ainda o que significa cada uma no vídeo, tá? Mas tem a T7, que é um investimento rápido, tem a T7, que é a arbitragem entre bolsas, tem a T 7, que é a arbitragem triângulo e tem a TL7, que são os sinais. Eu vou explicar cada uma aqui, cada modalidade de investimento que a plataforma tem para vocês. Além disso, você tem uma área do parceiro que você ganha comissões indicando pessoas para a plataforma, atraindo novos investidores e também todo o suporte aqui e comunicação da plataforma. Mas beleza, para iniciar, você tem que entender da onde surgiu aqui a plataforma Terminal 7. Então, basicamente, o que eles são também, né? Então, é um sistema de terminal de negociação. Então, eles surgiram de terminal de negociação para que você possa obter lucros de forma estável e confiável, onde você pode começar a trabalhar com ativos digitais com um conjunto poderoso de ferramentas. Então basicamente essa que é a ideia deles, surgir um terminal de negociação, uma plataforma de negociação para você aí, o usuário, obter lucros. Bom, aqui também a gente tem toda uma apresentação da plataforma e a gente já inicia aqui vendo uma coisa muito importante que são aqui certificados internacionais comprovando que a empresa aqui é uma empresa real, uma empresa que tem uma certa segurança, uma certa contabilidade, um órgão aqui, né? Você pode dar uma olhadinha aqui, qual órgão que fez aqui a certificação deles, validou essa empresa, né? Você que é aquela pessoa mais receosa, você pode dar uma olhada aqui no certificado, fechou? Além disso, eles mostram quem são eles, né? Eles falam um pouquinho de quem são eles. Então, eles são desenvolvedores experientes que desenvolvem em engenharia blockchain e codificadora de programação. Além do que, eles são também uma equipe de matemáticos e traders experientes que criam ferramentas totalmente automatizadas, práticas e livres de risco, desde negociação de e arbitragem até direções hardcore que abrem novos horizontes. Então, ou seja, cara, é uma equipe muito forte, né? Uma equipe que tem pessoa que desenvolve, né? Programadores, é, pessoal especializado já em criptomoeda, blockchain, pessoas que fazem todos os cálculos matemáticos, traders, né? Então, pessoas que realmente têm muito potencial aqui para fazer um bom trabalho. E aí, com isso tudo, eles desenvolveram toda a plataforma que eu ainda vou detalhar para vocês, mas que apresentam estratégias de day trading, arbitragem, inter-exchange e arbitragem intra monetária nas trocas DEX tudo de forma automatizada sem requerer habilidades especiais do trader né ou seja uma inteligência artificial automatizada robôs né ali que fazem programação né todo um código de programação que automatiza tudo para você você só investe e recebe os lucros aqui eles têm alguns pontos principais aqui que eles gostam de citar da plataforma então aqui, ó, você basicamente deposita na plataforma, você ativa bots, né, que eu vou detalhar os bots para vocês. Você pode estar tá fazendo transferência entre as opções ali de investimento. Depois você pode estar tá retirando os seus lucros, você pode estar tá sempre ficando atualizado aí na plataforma e ainda contar com a ajuda do suporte para sempre estar tá fazendo o melhor investimento. E bom, lembra lá que eu falei no início do vídeo que são quatro tipos de investimentos na plataforma e agora a gente vai ver minuciosamente detalhar cada um dos investimentos. Então o primeiro tipo aqui é o T7, tá bom? O que, que é o T7? Basicamente, o T7 é você estar tá investindo numa pool de negociação. Então, você investindo aqui, basicamente, eles vão estar tá distribuindo o dinheiro aí que você investir em diversas corretoras, né, descentralizadas. Aqui, ó, BitUniverse, CoinRolli, Coigo, Kodense, HasOnline, CryptoHopper, BitSgap e Gambot. E aqui é a mais simples, né, para você estar tá investindo além de ser a mais rápida. Então, o valor mínimo para colocar na pool é 50 dólares e você ganha uma renda diária, beleza? Eu vou mostrar já já para vocês. O segundo produto que eles oferecem aqui é o Produto T e 7. O que é o T e 7? Basicamente aqui é a parte da exchange entre corretoras DEX né, descentralizadas, né? Então, basicamente é muito simples. Eles fazem a compra em uma corretora, tá? E vendem em outra. Ou seja, lucrando nessa diferença, nessa arbitragem que tem aí. Então, basicamente, por exemplo, eles compram ali ó, Bitcoin em uma corretora por 10 reais, vendem Bitcoin na outra corretora, por exemplo, por 11 reais. Bem resumido, o que eu quero dizer é isso, tá? Aqui tem um exemplo, né? Olha só, eles comprando aqui ó, por 1557 vendendo ali ó, por 1557 né? Então, assim eles fazem isso, lembrando de forma automatizada, robôs ali fazendo É um código de programação que vai fazendo isso o dia todo de forma automatizada e várias operações de dia todo obtendo lucro para os usuários. A terceira modalidade de investimento é a TK7 e é conhecida basicamente aqui como investimento em triângulo, porque basicamente é um triângulo aqui. Beleza? Não é um pirâmide, é um triângulo. Beleza? Então, basicamente, isso aqui eu ainda não tinha visto essa modalidade, eu achei bem bacana. É parecida com a modalidade anterior, mas difere aqui, que basicamente, na modalidade anterior, a gente está acostumado a comprar um, vender outro e lucrar em dólar. Aqui, eles já fazem outro sistema. Eles, por exemplo, compram um Bitcoin em uma plataforma, eles fazem um trade aqui, né? Eles fazem a operação ali de troca para uma Litecoin. Depois da Litecoin, eles fazem uma operação ali para Ethereum, e do Ethereum, eles voltam para o Bitcoin. Então, de alguma maneira muito doido aqui, de forma automatizada, eles fizeram ali, os traders fizeram uma operação que funcionou e aplicaram isso na plataforma deles. Como eu falei, não tinha visto isso ainda, mas é muito bacana, né? Eles fazem essa operação e obtêm lucro com isso, de alguma forma. Então, pega o Bitcoin, transforma em Litecoin, Litecoin para Ethereum Ethereum para Bitcoin e vai fazendo aqui esse sistema várias vezes e vai lucrando com isso. E a quarta e última forma que eles têm de operação aqui é o TL7, tá? Essa aqui é uma maneira mais conhecida, bem tradicional do mercado, que é o famoso scalping, né? O que, que é o scalping? É você fazer aqui operações gráficas, né? Ali em venda e e também em subida, né? Tanto ali descendo o gráfico, tanto o gráfico subindo, você pode estar tá vendido ou comprado, você ganha. Então, o gráfico tá aqui em cima. Eles analisam ali de forma automática. Lembrando: os robôs analisa que vai cair, eles fazem uma operação de venda e você tem lucro. Depois analisa que vai subir faz a operação de subida tem lucro. Ou seja, se o gráfico descer, ou subir, ou ficar parado, de qualquer maneira que o gráfico vá em qualquer direção, eles têm o lucro de forma automática. E é basicamente isso, tá, galera? Além disso, só para fechar aqui essa apresentação. Eles têm a parte de afiliados, ou seja, você pode estar ganhando dinheiro indicando pessoas, chega até oito níveis de profundidade, ou seja, você indica um amigo, você ganha ali uma comissão, o seu amigo indica o amigo, você ganha a comissão em cima do amigo dele, e o amigo do amigo indica outro, você ganha em cima do amigo, do amigo do amigo vai ganhando em vários níveis. Ou seja, é um verdadeiro marketing onde você pode ganhar 4% até para cada nível. Então você ganha bastante dinheiro indicando pessoas para a plataforma através dessa rede de afiliados. Então, enfim galera, agora que eu expliquei tudo para vocês, aqui Aqui a gente volta para aquela parte inicial, mostrando as quatro maneiras de você investir na plataforma. Então, lembrando, T7, vocês lembram, né? Aquele investimento que você faz parte de uma pool. Aqui, basicamente, então, você pode estar vendo os detalhes, você deposita aí, ó, 50 dólares e ganha 0,75 por dia, beleza? Então, é basicamente, esse aqui. Temos também ali a t 7 lembra? Que é basicamente a arbitragem entre bolsas, comprar mais barato numa bolsa e vender na outra corretora mais caro. Aqui, basicamente, o valor é maior, 2.500 dólares, tá? Mas também tem uma renda maior de 1,39% por dia Terceira operação, vocês lembram? TK7, arbitragem triângulo Que é aquela que compra Bitcoin, transfere para Litecoin Muda ali para Ethereum e vai swap para Bitcoin de novo E vai fazendo esse triângulo várias vezes Aqui basicamente o valor é 2 mil dólares mínimo E basicamente você ganha 1,16 por dia E a última opção, vocês lembram, né? TL7, que é o scalping, né? Vai vendendo na queda, vai comprando ali quando o gráfico sobe Vai fazendo isso, gráfico subindo, descendo, vai lucrando né? Basicamente para participar da operação 1500 dólares e você ganha 1,05 por dia. Aí, além disso, tá? Lembra que a gente falou no início do vídeo aqui, a área de parceiro. Você pode copiar seu link de afiliado. Copiei o meu aqui, que é o link que vai estar aí embaixo. Você copia o seu também e mande pro máximo de amigos possíveis. Porque você ganha dinheiro convidando amigos. Então, não necessariamente você precisa estar ganhando com operação, com investimento, mas também compartilhando para pessoas, pessoas investindo pelo seu link. Você ganha dinheiro com isso também. Então copia aí o seu, o meu está embaixo, que eu falei para vocês. E aqui tem o suporte que já já também a gente vai conferir, mas antes vamos ver aqui então, ó você clicando aqui por exemplo em depósito, ó em qualquer um desses você pode estar transferindo e depositando, eu vou clicar aqui em depositar, vocês vão ver que vai aparecer aqui a rede Ethereum ou a rede Tron você escolhe para fazer o depósito ali do valor na rede Ethereum é 20 rede Tron TRC20, eu sugiro a TRC20 que ela é mais barata as taxas aí aqui basicamente você vai ter um QR Code você pode estar apontando aqui e tá fazendo depósito ou você copia aqui também, olha só, o endereço do depósito e aí, depositando aqui o valor que nesse caso, por exemplo, 2.500 dólares, você pode depois clicar aqui em ativar o bot e vai estar ativando. Mas você também pode clicar aqui em transferir. Aqui em transferir, você pode transferir entre as operações. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, por exemplo, tem uma operação aqui, ó, T7, que é a pool. Ah, você quer transferir aqui para T7, que basicamente é a troca entre bolsas. Você pode transferir aqui. Ah, agora eu quero transferir, quero testar outra operação aqui, que era TK7, que é a habitar de triângulo. Você pode estar é, trocando também. agora eu quero trocar, quero transferir meu dinheiro que está aqui na plataforma plataforma para TL7 que basicamente é o scalping você pode estar trocando aqui sempre colocando aqui embaixo o valor né por exemplo 2,500, 2 enfim e bom agora vamos ver aqui a parte de ativação do bot né você clicando aqui você cai direto nessa plataforma galera é o seguinte aqui nessa plataforma você pode estar selecionando aqui também algumas moedas que você que tá fazendo operação você pode estar fazendo o SDT, Ethereum, enfim tem a compra automática, a venda automática, você pode estar fazendo operações aqui, aqui tem um gráfico e você pode também estar tá clicando por aqui, você consegue depositar, aqui você consegue clicar em ativar o bot, né? Lembrando aqui, por exemplo, 2,500 doll, você pode selecionar a rede, lembrando, rc 20 melhor que RC20, tem menos taxas e pode estar clicando em ativar o bot. E ele vai estar operando aqui de forma automática, os bots inteligentes e fazendo lucro para você todos os dias. E bom galera, aqui na página inicial também de investimento, você pode estar clicando no seu perfil, tem aqui a área do parceiro ou senha Telegram Bot, confirmação 2FA se você quer ter mais segurança e aqui é muito legal, tem esse Telegram Bot o que, que serve isso aqui, cara? Serve para você ter um bot que te dá o suporte ali da plataforma, então você pode clicar aqui, ó, abrir ou mandar mensagem, né, eu tô no PC, vou clicar aqui, e aqui olha só, tem um bot falando comigo posso clicar aqui em começar, olha só e aqui no bot você pode estar mexendo pelo seu celular em qualquer lugar do mundo, apenas com uma conexão com a internet, você consegue ter acesso à plataforma como vocês estão vendo na tela, não necessariamente você precisa estar no computador, você pode estar no celular e pode estar acessando na plataforma, fazendo investimento da onde você quiser tendo lucro da onde você quiser e sacar, beleza? Sem fazer nada. Tudo de forma automática, os bots ali, os robôs inteligências artificiais trabalhando eu também vou deixar o link para vocês aí embaixo do grupo do Telegram deles tem 107 mil seguidores. Galera, é muita gente que apoia a plataforma, isso é muito bom, que mostra que tem muita gente que confia, assim como o Twitter deles também, ó, 15 mil seguidores muita gente que confia na plataforma, então vale a pena realmente você dar uma olhada e conversar com os investidores para tirar todas as suas dúvidas e, enfim, conversar e ver experiências sobre a plataforma. E é isso aí galera o vídeo de hoje, lembrando que não é uma dica de investimento, porque a gente sabe que está no mercado de alto risco, então agora você faz o seu estudo a sua análise, todos os links estão embaixo na descrição, e aí você faz a sua decisão.